Enfim, cara, nesse vídeo de hoje eu vou te falar aí sobre o João Caetano que iria processar um cara chamado Brilly por piadas, entre aspas, sobre o irmão dele em uma live na Twitch. Então se você tá interessado nesse tema, assiste o vídeo até o final e bora pro vídeo, cara. Enfim, o João Caetano iria processar um cara chamado Brilly por piadas entre aspas, sobre o irmão dele uma live na Twitch, cara né? onde ele foi gordofóbico e ficou xingando o irmão do João Caetano o gordinho tem gordinho ai, tô zoando, eu também gosto do Gabriel o Gabriel está aqui, ó na minha teta esquerda, haha. <risos> mesma piada na mesma live, como eu sou original. E esse processo que o João Caetano iria dar, foi certíssimo. O canal do Brilho ofendeu o irmão de João Caetano gratuitamente. Inclusive, ele chorou. O João Caetano mostrou isso nos stories do Instagram e tal. isso é erradíssimo, meu amigo. Né? Você fazer alguém chorar por causa de nada, mesmo. gratuitamente. Ele também são um canal chamado Os Parsas E pelo que parece, sua o juiz do João Caetano. Mas na minha opinião, ele fim ofende tanto. Por quê? Ele não ofendeu diretamente o João Caetano. Não ofendeu diretamente o irmão dele. Né? Mesmo ele dizendo que os juízes são fakes. Acho que isso não ofende, tá ligado? Isso é a opinião de cada um. Eu, por exemplo, acho que os são fakes. Eu não tô afirmando nada, mas eu acho, entendeu, cara? Então eu acho que isso é meio desnecessário, tá ligado? O cara realmente processar alguém por causa de sátiras, né? Mas eu concordo com o João Caetano processar o Brilho, velho E ele também disse que você não ia processar os passos se eles parassem de ofender, entre aspas, o Caetano O que tá certo, tá ligado? Mas eu acho que processar o Brilho, mesmo ele tendo menos de 18 anos, tá super certo, tá? certíssimo, porque ele fez o irmão do João Caetano chorar, fez piadas ofensivas sobre ele e tal, então foi uma boa decisão, né? Tendo totalmente João Caetano. Depois disso, o canal do Brilho pediu desculpas ao irmão Caetano, que pois ele iria ser processado, precisava se defender sobre esse cancelamento que tava acontecendo contra ele, então ele tá certo, né? disso, o irmão do João pediu o Bahia pra ele não processar o Brilly, né, que era pra perdoar que não sabia se sua família tava passando dificuldades o que tava acontecendo com o Brilly mas mesmo assim seria certíssimo o João Caetano processar o Brilly, afinal ele ofendeu o irmão dele e tal, e sobre ele não processar, não é dele, eu não iria processar, se no lugar do João Caetano, mas é bom perdoou o cara é certo também, cara Afinal, o Brine, o Ofendeu o irmão do João Caetano Mas é aquilo. Ele é disse sobre uma hipocrisia das pessoas Que falam que ele é hipócrita por expor a família dele E que por isso Né, é aí que por isso que ele tava sofrendo bullying e tal Mas que porra é essa, hein? Mas é aquilo, velho Aí que vem aí. Por Dessas pessoas. Elas combinam uma coisa justificando algo que é muito errado. Passando pano pra esse bullying e tal. Então eu acho que isso não é motivo, né? Essa exposição aí do, do irmão João Caetano. Isso não é motivo pra você ofender ele, né? Então eu acho que esse povo não tem razão, pelo menos na minha opinião. Acho que esse povo é hipócrita de passar pano. De erradíssima classificativa de Já. Yeah, mas eu tenho o de mais um irmão. Então acho que sim que ia acontecer. Isso é passar pano, meu amigo. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe para mais gente também. Se inscreve no canal se você é novo e pro YouTube não matar meu alcance. Então é isso, gente. Tchau, galera.